Já tá virando um padrão. Sempre que a gente tem algum anúncio relacionado aos jogos do Clansverse, ele já nasce com alguma polêmica. É sempre assim. Hoje eu vou falar aqui com vocês sobre uma nova grande polêmica em relação a Splinter Cell Remake, beleza? Vamos dar uma olhada. OK. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth e hoje eu tô aqui para voltar a falar com vocês sobre Splinter Cell, no caso Splinter Cell Remake, né, que é o novo Splinter Cell. Como vocês que acompanham aqui o conteúdo do canal já sabem, no final do ano passado foi anunciado aí um novo jogo da franquia Splinter Cell. Eu fiz vídeo aqui a respeito, né? Como sempre, vou deixar no card aqui em cima para vocês darem uma olhada caso não tenham visto ainda, beleza? Vai lá e se informa direitinho sobre tudo que tá rolando sobre Splinter Cell Remake. Então esse jogo ele foi anunciado aí no ano passado, no final do ano passado, né? Mas de lá para cá a gente não teve nenhuma outra informação sobre ele, nenhuma atualização. Já se foram aí nove meses nessa ansiedade. Lembrando que esse ano Splinter Cell faz aí 20 anos, né? E a gente realmente estava bem ansioso, aguardando novidades aí sobre esse projeto. Pois bem, no último dia 21, no site da Ubisoft, ali na área de ofertas de emprego, surgiram mais detalhes sobre esse projeto ali no anúncio de vaga para roteirista beleza e é isso que tá gerando essa enorme polêmica eu vou explicar direitinho tudo a vocês aqui sobre essa situação mas antes você que é novo por aqui seja muito bem-vindo se inscreve aí para não perder os próximos conteúdos porque esse canal aqui é focado exatamente nesse tipo de jogo Ok então se você é fã aí de Splinter Cell já se inscreve aí ativa o Sininho e vamos que vamos. Então, senhores, America, estão fazendo America. seu coordenador muito feliz, senhores. Então, senhores, como eu disse, no último dia 21 de setembro, uma grande polêmica se formou aí em torno de Splinter Cell Remake, e o motivo para isso é que a Ubisoft mostrou alguns detalhes desse projeto que, digamos que a comunidade não gostou muito. Vamos ver aqui o post no site da própria Ubisoft na área de carreiras. Aqui eles falam um pouco sobre a empresa, né? sobre o projeto e tal. Até aí tudo bem, nenhum problema. Mas o que gerou toda essa polêmica foi esse trecho aqui especificamente, que fala um pouco sobre a descrição do trabalho em questão. né? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui a gente pode ver. Estamos trabalhando em um remake de Splinter Cell, montando uma equipe com paixão, motivação e respeito pelos óculos trifocais. Essa é uma oportunidade de fazer parte de uma franquia preciosa reconstruída na Indy, né? no caso na Snowdrop da Ubisoft para oferecer visuais de última geração e jogabilidade furtiva modernizada, preservando o que está no coração da experiência Splinter Cell. Até aqui tudo bem, né? nenhuma novidade, inclusive essas informações eu já tinha trazido aqui para vocês, essas informações já tinham sido divulgadas e tal, então vamos prosseguir aqui, porque agora é que vem a parte pesada do negócio. E aí ele continua aqui, usando o primeiro jogo Splinter Cell como base, estamos reescrevendo e atualizando a história para um público moderno. Foca nessa parte aí, né? Queremos manter o espírito e os temas do jogo original enquanto exploramos nossos personagens e o mundo para torná-los mais autênticos e críveis. Como roteirista da Ubisoft Toronto, você se juntará à equipe narrativa e ajudará a criar uma experiência narrativa coesa e atraente para um novo público de fãs de Splinter Cell. Beleza, beleza, vamos lá. É, essa é uma informação bem tensa porque que acende aqui um sinal de alerta total, velho. Esse negócio de atualizar a história para um público moderno, olha, pode dar muito, mas é muito errado. Porque agradar esse público moderno aí, né, entre aspas, na maior parte das vezes significa mudar radicalmente ali personagens, histórias e tal, tudo com base em pautas políticas e agendas identitárias. Vocês sabem como é que funciona esse negócio. Isso é um caminho perigosíssimo. Recentemente eu falei aqui sobre um artigo do Kotaku que comparava Ghost Recon Wildlands a um jogo indie LGBT lá e claro que Ghost Recon levou a pior na comparação e ainda recebeu vários daqueles rótulos pejorativos que a gente já conhece, né? não vou ficar repetindo aqui porque enfim, vocês sabem como é. Inclusive, se você ainda não viu esse vídeo, tá no card aqui em cima, dá uma olhada também porque vale a pena. Então essa informação ela gerou bastante polêmica entre a comunidade de Splinter Cell e por motivos óbvios, né? Ninguém quer mudanças na história e nem nos protagonistas. A história do primeiro Splinter Cell, ela é muito boa, né? É a origem do Sam Fisher como agente Splinter Cell, a gente conhece o Lambert, conhece a Greensdot. são personagens icônicos na história da franquia e que correm o risco de serem substituídos ou descaracterizados, né? Para que fiquem mais modernos, digamos assim, entre muitas aspas. Esses negócios de, de modernos, de modernizar, não sei o quê. Véi, isso nunca dá certo, é sério. Nós temos aqui vários exemplos de franquias que, que estão sendo modernizadas e que estão desagradando muito aos fãs, como por exemplo as várias adaptações aí da Disney, personagens da Marvel sendo descaracterizados. A lista é gigante, tem Star Wars, tem Matrix, tem Predador recentemente, teve He-Man aí também mais recentemente e vários outros. Vocês podem deixar aí toda a lista aí embaixo, com certeza vocês vão lembrar de vários outros. Várias franquias que passaram aí por essas modernizações, elas passaram só para poder se adequar a esse público mais moderninho, né? A galera que quer tudo coloridinho, que quer tudo politicamente correto, cheio de frase lacradora e essa aí é a fase do sangue ficha que abraça o ursinho, né? Que joga flores ali pela janela e tal. Na boa, ninguém quer nada disso, né? Ou melhor, os fãs não querem isso. E são essas pessoas que a Ubisoft tem que agradar, ok? É importante lembrar também que quando o jogo foi anunciado o produtor Matt West ele afirmou que o espírito do jogo original ele permaneceria intacto de todas as formas né tá lá a declaração no próprio site da Ubisoft durante uma entrevista inclusive vou até colocar aqui para poder ficar ainda mais claro vamos conferir esse trecho aqui Aqui nesse trecho da entrevista, o repórter pergunta a ele o que torna o novo Splinter Cell um remake e não um remaster. E aí ele responde aqui. Abre aspas aqui para ele, né? E aí ele diz aqui, pra mim, um remake pega o que você faria em uma remasterização e vai um pouco além. O Splinter Cell original foi incrível e revolucionário na época em que foi lançado, 19 anos atrás. Lembrando que essa entrevista aqui é do ano passado, né? logo quando o jogo foi anunciado. Por isso que ele está dizendo que são 19 anos atrás, né? E continuando aqui, ele fala O público gamer agora tem um paladar ainda mais refinado. Então, eu acho que tem que ser um remake ao invés de um remaster. Embora ainda estejamos nos estágios iniciais de desenvolvimento, o que estamos tentando fazer é garantir que o espírito dos primeiros jogos permaneçam intactos de todas as maneiras que deram início ao Splinter Cell e sua identidade. Então, à medida que o estamos construindo do zero, Vamos atualizá-lo visualmente, bem como alguns dos elementos de design para poder corresponder ao conforto e às expectativas do jogador. E vamos mantê-lo linear como os jogos originais, não torná-los mundo aberto. Então aqui fica muito claro que as únicas mudanças seriam mesmo apenas em relação aos gráficos e as mecânicas, e isso precisa ser atualizado mesmo né, o jogo ele precisa ter gráficos atuais, precisa ter mecânicas de gameplay atuais também, mas que história é essa agora de modernizar a história, hein? quem foi o gênio que teve essa ideia, porque lá no início quando anunciaram não tinha nada disso, só iam mudar gráfico e gameplay, e agora estão querendo mexer na história também, a história de Splinter Cell tá lá, ela é ótima, não precisa mudar nada. Eu sinceramente espero muito, mas muito mesmo que essa modernização não seja aí nesses moldes que a gente tem visto por aí em outras franquias, como essas que eu já citei agora há pouco, porque se vocês trouxerem um Splinter Cell cheio de mimimi, aí vocês vão matar de vez essa série. Fique esperto aí, viu Ubisoft, tamo de olho. Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam dessa notícia, né? Meio preocupante, né? Mas vamos aguardar para ver. Diz aí o que é que vocês acharam dela e o que vocês acham também do futuro de Splinter Cell, beleza? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima.